Com a do lado, dói horário Ninguém vai segurar Eu tô de carrão, de carrão, de carrão Na máquina o atendimento é da hora É muita garantia pra poder comprar Com a do lado, dói horário do Ninguém vai segurar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 você tem o direito de buscar uma vida melhor. 617 421 -9090.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 E senhores, seja bem-vindo ao programa Negócio Fechado. Vamos que vamos, né, produção? Começando mais esta edição do programa Negócio Fechado. E onde você estiver, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Tamo junto e misturado. Bom dia para você. Claro que é mais alegria no ar, né? Afinal de contas, vocês está aí do outro lado junto com a gente. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Uma excelente quinta-feira pra você. Aí é, é assim mesmo, é só sintonizar e o resto você deixa com a gente aqui no programa. Agora compartilha pra todo mundo, porque tem gente que não foi avisada de que nós estamos no ar, né? Vê se pode um negócio desse, né? E é que é que Vamos que vamos aqui na programação. Você que tá ligado com a gente, aperte os cintos. Muita coisa boa para você nessa manhã. Muito bom dia, seja bem-vindo. Tamo junto. É de única e exclusiva responsabilidade do patrocinador os anúncios, serviços e produtos divulgados no programa Negócio Fechado. Programa Negócio Fechado. Vamos aos destaques da edição de hoje, para você que está aí acompanhando o programa Negócio Fechado, vamos saber o, que, que, tá, o que, que vai rolar no programa hoje, né produção? Então vamos lá, muita coisa boa, eu posso te garantir, vai lá produção, aumenta aí o volume, taca ali pau nesse carrinho, vamos juntos aqui no programa Negócio Fechado, sempre com muita alegria, sempre com muita descontração, muita animação para você. Muito bom dia e seja bem-vindo, né? Olha, no programa de hoje vamos conversar sobre imposto de renda com a Eliana. Daqui a pouquinho vamos também a Belo Horizonte para poder conversar com o nosso parceiro Rogério Tobias. E claro, notícias sobre o esporte nesta quinta-feira. É, meu amigo, muita coisa acontecendo aí nessa, nessa quinta-feira a respeito do esporte, né? Lá em Minas Gerais, o galã da massa foi para semifinal. Muita... Em São Paulo. Eita, São Paulo, hein? Muito bem, tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Negócio Fechado. O Brasil supera a marca de 90 mil mortes e 2,5 milhões de casos de coronavírus. Vamos fazer um update também sobre essa questão do coronavírus. Então faz o seguinte, vem junto comigo aqui no programa Negócio Fechado. Tamo junto e misturado e a gente começa, claro, Se agradecendo o pensei. papai do céu, né? Um de você você é, será? Será? é assim que a gente começa, como sempre, agradecendo, né? Mãe? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém! Bom dia, Boston. bom dia, Boston! Bom dia pra você ligado com a gente, bom dia pra você sintonizado com a gente, bom dia pra você que se liga aqui no programa Negócio Fechado, e como sempre a nossa reflexão do dia aqui, a gente não deixa passar em branco de jeito nenhum, né? Jeito nenhum, para que você possa meditar, refletir, parar, pensar, para que você possa de fato né, ter um, um momento com Deus. É importantíssimo. É muito importante que você tenha esse momento, principalmente nesse início de dia, né? e que não depois não desconecte. Né? Tenha momentos com Deus. Bendize, ó minha alma. Ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam. Não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia, seus planos perecem. É feliz todo aquele que busca seu auxílio no Deus de Jacó que põe no Senhor a esperança, o Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e os peixes, fez o mar e o que neles existe, esse é o nosso salmo de hoje para você que está nos acompanhando, sensacional né, uma reflexão mesmo sobre a morte que a gente tanto fala aqui né, que a gente possa louvar, agradecer e não fica colocando a sua esperança como a gente está dizendo, em, no ser humano. Né? Ah, mas eu preciso disso, preciso daquilo para viver, eu preciso ter um documento para me viver, eu preciso não sei o que para viver, eu preciso não sei o que lá, eu preciso de, de um carro, eu preciso. Não, gente, vocês precisam, a gente precisa de Deus na nossa vida. É isso que a gente precisa. E o Salmo ele é muito interessante de uma forma muito suave. Ele fala: não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa te salvar. Olha que bonito isso. Ao faltar-lhe o respiro, ou seja, quando você parar de respirar, quando você morrer, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia, todos os seus planos, tudo que você planejou, tudo que você fez, tudo que você vai para vai o saco, né? Tudo perece, que você já não estará mais aqui. Então, começar o dia com um Salmo desse, refletindo na morte, faz bem para a gente viver melhor, né? Que você possa, claro, agradecer a Deus pelo dom da vida Louvá-lo, bem dizê-lo E ter um coração agradecido Chega de reclamação, né? Nós estamos vivendo dias em que as pessoas só sabem reclamar Comece a agradecer Ter um coração agradecido Tenha coragem de dizer, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé Obrigado, Senhor, pelo dom da vida Obrigado por estar aqui Muito obrigado, Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Amém, gente? É assim que a gente começa mais esse dia, é assim que a gente começa mais esse programa, é assim que a gente começa mais esta edição. Seja bem-vindo, está, está no ar o programa Negócio Fechado, claro, com você aí do outro lado, nosso principal objetivo. Vamos que vamos, produção! Com certeza a alegria da galera de Boston do Brasil inteiro e você que tá ligado com a gente aí na grande. na grande Boston, em Hartford, Connecticut. Enfim, chega junto com a gente, né? Bom dia! Rádio, negócio fechado. Ah, coisa boa! Vamos já com cotação do dólar? No programa Negócio Fechado, cotação do dólar. Trazendo cotação do dólar para você que tá acompanhando o nosso programa Vamos saber como é que tá o dolão né? nessa, nessa manhã gostosa de Quinta-feira já, final de mês Ó né? o dólar, claro, tá tudo fechado no Brasil ainda Mas fechou ontem em alta de 0,29% Cotado a R 5 reais e 17 centavos. 5 reais 17 centavos, cotação do dólar para você que acompanha aqui o programa Negócio Fechado nessa manhã. Vamos lá, vamos ver como é que vai como é que o dólar vai reagir durante o dia de hoje. né? Dito isso, vamos seguindo com mais aqui no programa Negócio Fechado com mais informação, vamos trazendo tempo e temperatura para você que tá aí ligado no programa Negócio Fechado. Programa Negócio Fechado, tempo e temperatura. Bom tempo e temperatura para a galera que está acompanhando a gente. Cuidado com essa onda de calor, hein? É... E hoje, já começando o dia, estamos aí a 76 Fahrenheit, dia 30 de julho. Temperatura hoje deve chegar aos seus 88 Fahrenheit, fácil, fácil, hein? Então, muita calma nessa hora, hein? Muita calma nessa hora. Previsão de, de thunderstorms também, por volta do meio-dia até duas da tarde. As trovoadas por aí afora. Expectativa de, de chuva também na Grande Boston por volta aí. Aliás, hoje, durante todo o dia, existe possibilidade de chover, né? Mas essa possibilidade ela é maior entre meio-dia e duas da tarde. Bom, deixa eu passar aqui por Connecticut, galera ouvindo a gente e assistindo através da Mundial. Bom, por aí, meu amigo, hoje a temperatura chega fácil, fácil, aos 90 Fahrenheit. A maior parte do dia será de tempo nublado. A partir das duas da tarde aí segue durante toda a noite. Não há previsão de chuva para hoje, somente para amanhã. Tempo e temperatura aqui no programa Negócio Fechado, 7h19. Vamos seguindo, produção, trazendo mais informação para a galera ligada com a gente aqui no programa Negócio Fechado. Vamos que vamos? Vamos lá, deixa eu ver quem é que está acompanhando aqui o programa Negócio Fechado. Quem é que está sintonizado com a gente. E a gente segue o barco aqui no programa, né? Vamos lá, produção. Deixa eu ver aqui quem é que está assistindo o programa. O que eu quero é falar oi com o meu povo. Deixa eu falar oi aqui com a galera que tá me assistindo nesse momento Ah, meu amor A Renata tá por aqui, bom dia ah, Hoje o Face avisou que o programa está no ar A Renata tinha falado ontem que não entrou e ninguém falou nada, né? É, esse pessoal é complicado, hein? Fala nada e aí arrebenta com a gente, hein? Não dá nada Bom, eu começo aqui o programa, deixa eu fazer aqui um compartilhamento também, né? Aproveitar que eu tô aqui falando com você e já compartilhando também programa Negócio Fechado nessa manhã. Bom, antes de entrar aqui nos assuntos dessa manhã, eu quero, né, vou pegar uma foto aqui para mostrar para você. Deixa eu ver aqui, galera já compartilhando para todos os lados. Eu agradeço demais o seu carinho. A turma está aqui fazendo aí o dever de casa e me ajudando, hein? Andréia Reis, bom dia, minha querida. Marisa também por aqui, obrigado pelo carinho. Deixa eu pegar aqui a imagem, produção, vai lá. É, vamos, vamos, vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu pegar essa foto, eu não coloquei ela na tela, mas eu vou colocar aqui para você Você vai poder ver, né, pra gente já começar aqui os assuntos Pronto, tá aqui Muito bem, vamos lá produção, já vamos começando aqui no oferecimento da Magui No oferecimento também, uh, sempre Dinivaldo Guedes Imóveis, doutora Hanna Crispin, a advogada da Palavra Fácil E claro, a uh, Bozete Business também Deixa eu colocar aqui bem próximo de você essa imagem aqui, produção, vai lá. Eu não, teve, não tive, não consegui separar ela, mas é a imagem da Carolina. Caroline de Oliveira. Essa é uma jovem de 16 anos, moradora aqui de Stolten. Né? Ela está desaparecida desde o último dia, 18 de julho. Então essa é a imagem para você que está acompanhando aí a foto dela, né? A Caroline de Oliveira. Ela está desaparecida desde o último dia 18 de julho. A mãe está ah, procurando e pedindo ajuda. Caso alguém tenha informação, entre em contato com a polícia, tá bom? Então, essa é uma é, é uma notícia que você espalhe para todos os lados, por favor. Eu fiz um compartilhamento. Hoje eu devo fazer mais alguma coisa lá na, na página também, na minha, nas minhas páginas, redes sociais. Deixa eu agradecer aqui também né, a eu agradecer... Cadê ela, gente? Fugiu aqui a memória. A Marisa. Ô, oh, Marisa, eu vi que você postou lá, falou, escreve aí, eu conheço, não sei o que, é, ajuda. Eu vi lá o seu, a, sua, a sua mensagem, viu, Marisa? Obrigado aí pelo carinho. E o que a gente puder fazer para poder encontrá-la, nós vamos fazer sem dúvida nenhuma. Ontem, inclusive, a gente se conhece, né? Minha esposa também conversou bastante com a, com a mãe. E você que está acompanhando aí o nosso programa, é... a gente pede, né? Se souber de alguma coisa, por favor, entre em contato o mais rápido possível aí com a família, tá bom? E precisa de ajuda? Ah, mas não falou com a polícia ainda? Já falou com a polícia, a polícia já sabe, né? Já está é, é por dentro do que está acontecendo. Também procura pela, pela, pela Caroline. Então logo a gente sabe, souber de alguma coisa... A gente traz aqui para vocês Então a Carolina Caroline de Oliveira Está desaparecida 16 anos Tá aí O recado para você aqui no programa Negócio Fechado A gente começa assim já trazendo Informação para você Vamos seguindo aqui no programa Negócio Fechado Vamos seguindo aqui no programa Negócio Fechado, para você que está acompanhando a gente, trazendo mais informação. Né? De repente você conhece, você conhece o círculo de amizades né? dela e pode chegar, levar alguma informação aí à polícia. Não sei, mas a gente espera que apareça o mais rápido possível, né? Bom, o Jackson Souza está por aqui também. Bom dia, um ótimo, um ótimo dia para todos acompanhando o nosso programa. Jackson, muito bom dia para você. Compartilhe aí o programa. Negócio fechado também, tá? Obrigado pelo carinho Andréa Reis Garrada por aqui O Rogério Reis também por aqui Acompanhando o nosso programa Ah, esse pessoal é demais, viu? A Andréa tá dizendo aqui na ilha do Governador Está chuva e frio O Alex Reis também tá por aqui O flamenguista Fernando Magalhães, bom dia meu querido Deus abençoe você também Fernandão, tô te esperando você Há duas semanas você me falou um monte de coisa E eu não, tô, não, não, não recebi nenhuma mensagem sua Vou puxar a sua orelha aqui no programa então, você que está acompanhando aí o nosso, o nosso programa. Parabéns, Mano Alex e Che Reis. Foi ontem, aniversário, é isso? Feliz aniversário, então, né? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Alex, Tamo junto. Deus abençoe você, meu querido. O Heraldo Cafu, aqui no Brasil, em São Paulo, está frio e querendo chover. Olha aí, informação do tempo com os nossos correspondentes de São Paulo, né? Do Brasil, que legal. Bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, bom dia mundo, também participando aqui com a gente. Vamos seguindo aqui no programa, 7 horas mais 25 minutos. Eu acabei errando, né? O Rogério Maria Braga vai participar com a gente é amanhã, não é hoje não, gente. Eu achei que era hoje, porque eu converso muito com ele todos os dias e eu acabei confundindo, né? Ai meu Deus do céu, perdão aí, né? Ah, vamos lá, vamos seguindo aqui no programa Negócio Fechado, trazendo mais notícias para você. Daqui a pouquinho eu vou para Belo Horizonte para poder conversar sobre empreendedorismo. Sempre às quintas-feiras o Rogério Tobias passa por aqui no programa. É sempre muito bom tê-lo com a gente. É sempre muito bom né, poder conversar sobre esses assuntos em... e mais agora saindo dessa pandemia. Vamos lá no oferecimento de Nivaldo Guedes Imóveis, também doutora Hannah Crispin. E claro, Magui Toyota. Quer comprar o seu carro zero quilômetro da marca Toyota? É só ligar para a Magui. É só ligar para o Ricardo. Não deixe para depois. Pegue o telefone, ligue agora, converse já. O telefone do Ricardo é o 617-697-3106. 617-697-3106. Também agradecendo a galera da. Acompanhando a gente lá no Crispin Law, ontem teve a live, sempre tradicional, live das quartas-feiras, respondendo várias perguntas, muito legal. A doutora Hanna Crispin faz juntamente com Eliseu Caetano. 508, aliás, 617-421-9090 é o telefone do Crispin Law. Deixa eu agradecer também Nivaldo Guedes Imóveis. Gente, investimento é coisa séria, quando se fala em imóveis... Pode ser o maior investimento da sua vida. Por isso você precisa de uma empresa capacitada, idônea, para realizar esse, esse seu sonho. É por isso que eu tenho falado, sem medo de ser feliz, da Anivaldo Guedes Imóveis. Sem dúvida nenhuma, você merece o melhor. E você vai encontrar o melhor com a Anivaldo Guedes Imóveis. É 617-387-4700. E com esse imóvel, que é o Home Experience... Top demais em Vila Velha, Espírito Santo. O mais lindo e top de lá. Vou falar assim, esculachado. É um empreendimento que você condola nessa altura. Meu, você vai tirar de letra. Tá louco, sensacional. Pega o telefone e ligue. 617-387-4700. Vamos girando o assunto. Vamos girando o assunto aqui no programa. Eu quero falar do coronavírus. Olha, eu não sei não, mas tive a impressão dos números serem um pouco mais altos. Uh, aqui em Massachusetts, do coronavírus, viu? A impressão que eu tive, ontem nós tivemos registrados aí 356 novos casos de coronavírus e 19 mortes, uh, aliás, perdão, né? 356 novos casos de covid-19, uh, registrados aqui em Massachusetts, né? Esse número aí, se eu não me engano, deu uma, uma, uma subida de leve, né? A gente tem que ficar de olho nesse negócio, né? Que passa dia, entra dia, e esse coronavírus não dá trégua a ele, que já tem dia que tá aí a 150 e poucos, né? Tem dia que ele tá a, a, a 200 casos, e ontem 356. O número de mortes relacionadas em Massachusetts por conta da covid-19 chegou a 29 ontem é, é complicado hein complicado também outras informações relacionadas a o coronavírus né é... agora nós temos 109.096 casos num total né também até o... até ontem nós tivemos aí 97.595 pacientes pessoas né que foram, que saíram do isolamento, estavam isoladas e saíram do isolamento. Na última semana esse número era de 96.452 pessoas que ficaram em isolamento, né, e se recuperaram da COVID-19. E, como eu disse, até ontem foram 97.597 pessoas que saíram aí desse isolamento. Bom, Números da Covid-19 aqui no programa Negócio Fechado. Uh, até ontem nós tínhamos 390 pessoas que foram hospitalizadas em Massachusetts por conta uh, da Covid-19. Ou seja, 26 pacientes a mais em relação à terça-feira. Desses pacientes, nós temos hoje, aliás, até ontem, 62 em Intensive Care Unit, ou seja, né, em unidade intensiva, cuidado intensivo. 62 pessoas em cuidado intensivo em Massachusetts. Números da Covid-19 para você que está acompanhando aí o nosso programa. Até agora foram testados 1.149.230 Pessoas, né? Então vamos lá Para você que está acompanhando aí o programa Negócio Fechado é, Ainda assim a taxa em Massachusetts Ela caiu e se mantém né? A taxa aí do coronavírus Complicado, hein? Vamos aí manter a expectativa e cuidar, não podemos descuidar não, hein? Distanciamento social, se possível, máscara, é a exigência e se ajuda, por que não fazer, não é verdade? Não vai atrapalhar em absolutamente nada. Números da pandemia para você que está acompanhando a gente. Deixa eu passar aqui por esses números antes de ir para o Brasil, aqui nos Estados Unidos... Nós temos 4.568.375 casos. Né? São 153.848 mortes. O estado mais atingido hoje é a Califórnia, com 487.478. Depois vem a Flórida, com 451.423 depois vem Nova York com 442.060. Depois o Texas com 424.433. Só corrigindo a informação aqui, é, ao falar de Massachusetts, nós temos em Massachusetts, no número total de casos, 116.684 casos. Não 109, como eu havia dito, perdão. Em. Ah... Connecticut são 49.540 casos de Covid-19. Você que acompanha aí o programa Negócio Fechado, trazendo as informações para você é, ficar por dentro do que está acontecendo, né? Muito bem, senhoras e senhores, números da pandemia, o novo coronavírus. Complicado, né gente? Tá, vamos lá. Vamos seguindo aqui no programa Negócio Fechado. Nós temos aí mais estados que atingiram o um número de 100 mil. Né? Agora nos Estados Unidos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 estados já com mais de 100 mil casos. O Tennessee, o mais recente, com 100.822 casos. Louisiana, 112.773 casos. A Pensilvânia, 114.984 Pois é, e falando dos Estados Unidos, né? Só pra registrar, os Estados Unidos registraram aqui 10 mil mortes por Covid-19 em 11 dias. E o total, como eu disse, já passa aí de 150 mil. Gente, 10 mil mortes em 11 dias. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Tá pior que quando começou, né? As mortes em decorrência do novo coronavírus aqui nos Estados Unidos ultrapassaram 150 mil nesta quarta-feira o nível mais alto do mundo aumentando aí em 10 mil ao longo de 11 dias de acordo com os números que nós temos aí da Universidade Johns Hopkins esse foi o aumento mais rápido desde que o país registrou passou de 100 mil para 110 mil casos em 11 dias no início de junho nacionalmente as mortes por Covid-19 cresceram por três semanas seguidas Enquanto o número de novos casos semanais caiu recentemente pela primeira vez desde junho, um crescimento em infecções no Arizona, Califórnia, Flórida, Texas, neste mês lotou hospitais. O aumento obrigou estados a repensarem a reabertura da economia, que foi impactada por quarentenas em março e abril para coibir né, a propagação do novo coronavírus. O Texas é o estado com o maior número de mortes do país neste mês. Cerca de 4 mil mortes até agora, seguido pela Flórida com 2.900 e Califórnia, o estado mais populoso com 2.500. O índice do Texas inclui o acúmulo de centenas de mortes depois que o estado mudou a forma como contabilizava os óbitos de Covid-19. Bom, mas vamos lembrar também que embora as mortes tenham aumentado rapidamente em julho, Nesses três estados, Nova York e Nova Jersey ainda lideram, infelizmente, o país né, num total de vidas perdidas e de mortes per capita, de acordo aí com as informações que nós temos. Dos 20 países mais atingidos pelo vírus, os Estados Unidos ocupam o sexto lugar em mortes per capita, com 4,5 mortes a cada 10 mil pessoas, sendo superado por Reino Unido, Espanha, Itália, Peru e Chile. Números da pandemia para você que acompanha o programa Negócio Fechado, meu amigo. E indo para o Brasil, o Brasil superou a marca aí de 90 mil mortes e 2,5 milhões de casos de Covid-19. São 90.188 óbitos, né? Foram registrados também 1.554 novos, novas mortes nas últimas 24 horas. Um recorde desde o início da pandemia no país, ultrapassando os 1.470 registros do dia 4 de junho. O recorde está relacionado aos índices de São Paulo, que acumulou no balanço de ontem, quarta-feira, números que coletou é, ontem, né? Também foram notificados 70.869 novas ocorrências de Covid-19. Já a média móvel de óbitos no país é de. 1043. Informações para você sobre a Covid-19 aqui no programa Negócio Fechado. Muito bom dia. Olha, vou para um rápido intervalo comercial e eu volto na sequência com muito mais para você. Temos muito mais informação para trazer para você aqui no programa Negócio Fechado. hein? Fica ligado com a gente. Muito bom dia, onde quer que você esteja. Receba o nosso carinho. Receba o nosso abraço, né? É bom demais acordar e já ficar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Que bacana.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 A você a banda Maguitoiora. Hora. Comprei no carro e de carona não vou mais andar carona, Passei na Magui, e fiz um plano fácil de pagar Na maggi doyora o atendimento é é muita garantia pra poder comprar Com carta do lado, o toio horário Ninguém vai segurar Eu tô de carrão, de carrão, de carrão Eu tô de carrão, de carrão, de carrão Maguíta Ayora, o mundo de automóveis espera por você de volta, né, com o programa Negócio Fechado. Você que tá acompanhando aí nessa manhã, mais uma vez, o meu muito obrigado. Muito bom dia para você que tá sempre ligado com a gente. Vamos seguindo, produção. No programa Negócio Fechado, entrevista. Bom, é hora de entrevista aqui no programa Negócio Fechado. É hora de a gente bater um papo, conversar um pouco mais, né? Aqui no programa sobre o que tá acontecendo. E eu vou trazer aqui no programa Negócio Fechado para você, ela que sempre passa por aqui, trazendo informação e nos ajudando, diga-se de passagem, sobre imposto de renda. Pois é, senhoras e senhores receber aqui a Eliana. Como é que você tá, minha, querida, minha queridona, lá da CSP Innovation? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Estamos bem, filho, graças a Deus. Espero que todos estejam bem também, não é? Depois aí dessa, desse período, todo mundo afastado, parado, não é? É isso mesmo, né? Eu espero também que esteja todo mundo bem, o pessoal acompanhando aqui, aos pouquinhos, dentro do possível, voltando aí ao, ao normal, ao novo normal, né? Vamos que vamos. Bom, vamos. Normal, normal ainda não tá, né? É, não filho? tá, Porque não tá. Tem, tem que usar máscara, é... a gente fica um pouco assim... Desconfortável até para atender é. o cliente, não é? Sem, sem dúvida nenhuma, é um novo normal que a gente está tá se chamando, a gente tem né? Que readaptar essa nova vida, não é? É isso aí, vamos que vamos, né? Vamos começar aqui no programa hoje, vamos começar falando, você que está que por dentro de tudo, é até bom a gente passar para as pessoas que estão aí acompanhando o programa é, sobre o que está acontecendo nesse mundo aí do, do, do, do, dos táxis, da, como é que eu posso dizer, né? Dessa ajuda do governo, enfim... É muita coisa acontecendo no meio dessa pandemia, né? E é bom deixar as pessoas bem informadas. Vamos começar falando sobre o tal do segundo cheque que tá pra sair, mas não sai. Qual que é a posição do governo até o momento e pras pessoas que vão receber aí, como é que elas devem ficar? É, esperando, esperançosa, sai, não sai? Qual que é a situação, Eliana? Olha, Freelyn, a última notícia que nós tivemos é que teve uma reunião na Casa Branca, na quarta-feira, né e ou, uh, ou, antes ontem né ontem no caso e ainda não foi decidido nada a discussão ainda é quem vai receber uhum. o, o segundo cheque eles estão discutindo se vai manter se são as mesmas pessoas que receberam o primeiro é, como que esse segundo cheque vai a velocidade que esse cheque vai chegar até a mão das pessoas ou seja como é que eles vão liberar porque o primeiro cheque foi liberado como? É, as pessoas que tiveram o overfound foram os primeiros a receber, quem realmente tinha os dados bancários, é, o governo tinha os dados bancários, então o governo foi pagando essas pessoas. O pessoal que recebia do Social Security, na verdade, acabou ficando por último, não é porque o Social Security demorou para passar as informações para o IRS. Então, eles estão analisando tudo isso, tá? E ainda não foi chegado numa conclusão. É, o problema agora é que a partir do dia 7 de agosto, o Senado entra em recesso. Então, eles ai, teriam ai, que ai. resolver isso até 7 de agosto. Então, até 7 de agosto, mas pelo visto... É, vamos esperar e ver o que acontece, né? É, não tem ainda... Porque 7 de agosto está uhum. muito próximo, não Sim. é? Sim, e, sim. e aí eles vão entrar em recesso e vão voltar só no dia 8 de setembro. Então, se não resolver agora, vai ficar só pra setembro, filho. Ai, ai, ai, ai, ai, Pois é, gente, ó, notícias fresquinhas, com quem entende, com quem sabe, é, sobre o que tá acontecendo aí, sobre essas questões. Aqui nos Estados Unidos, né? esse cheque foi muito importante aí para muitas pessoas, ajudou demais esse momento de pandemia, esse momento complicado. Vamos falar também de outra coisa que ajudou muito para as empresas, né? foram os empréstimos. Como é que funciona essa questão dos empréstimos? Porque quando se fala em empréstimo, o cara que é empresário vai lá e pega e de repente ele quer pagar o carro dele, ou pagar a casa, ou fazer alguma outra coisa. É possível isso? Como é que funciona? Olha, sim, essa parte é muito importante, foi bom você ter citado isso, porque o, as duas linhas de empréstimos do, do SBA, elas foram concedidas né, para o Small Business e para o Self-Employed, né? Então, é, esse empréstimo recebido, tanto na linha do, do Crédito Emergencial como do Paycheck Protection, a finalidade disso é para que as pessoas usassem esse dinheiro, usem esse dinheiro para investir no seu próprio business. De que maneira? Pagando seus funcionários ou pagando seus subcontractors, pagando aluguel, se às vezes a empresa tem o seu estabelecimento próprio ou uh, uh, a empresa tem, uh, por exemplo, o, o estabelecimento alugado, né? Tem que pagar o aluguel, ou se tem um estabelecimento próprio, tem que pagar o mortgage. Então esse dinheiro ele, ele deve ser usado dessa maneira. Entendi. Uhum. Uh, se for para comprar um carro, uhum. é, teria que ser um, um veículo utilizado para o negócio, ah. tá? Ou investir mais para crescimento do seu negócio. É, em propagandas, é, então é um dinheiro que, que a pessoa que recebeu esse dinheiro, a empresa que recebeu esse dinheiro, ela tem que estar tá realmente utilizando ele para essas finalidades. Tem alguns clientes me perguntando, ah, eu posso utilizar para comprar uma casa? Eu posso utilizar para mandar <risos> o dinheiro lá para o Brasil? Não é? Não pode. Tá? Por quê? O SBA govern... o pode pedir comprovação a qualquer momento né, de como esse dinheiro foi empreendido. E aí a, pessoa, a empresa tem que mostrar as evidências. Entendi, tá? entendi. Olha, muito interessante, tirando dúvidas aí para você que está acompanhando o nosso programa, então não é assim essa festa aí que é só usar do jeito que quer, da melhor forma. Não é bem assim, não, hein? Vai com calma, pega o telefone, ligue pra, Eliane, pra Eliana, conversa com ela. Eu tenho certeza que você vai sair dali, dali assim, com a cabeça aberta e entendendo, de fato, o que tá acontecendo e como é que você pode usar esse dinheiro. Agora, mudando de assunto, né? Ainda dentro dessa, dessa questão que a gente tá vivendo, da pandemia, de ajuda e tudo mais, é aquele cheque de 600 dólares né que as pessoas estavam recebendo. Como é que... que... Que vai ficar? As pessoas ainda vão continuar recebendo esse, esse cheque? Então, os 600 dólares, na verdade, foi a, a, o adicional né, que, que as pessoas ah. estavam recebendo as pessoas que aplicaram para o unemployment. Ah. Tanto na categoria de empregado, como na categoria de self-employed, é, as pessoas estavam é, recebendo um valor adicional de 600 dólares. Tá, isso começou em março, só que ah, vai se expirar agora essa semana. Então, essa semana, sexta-feira, amanhã, vai ser o último pagamento dos 600 dólares referente à semana passada. A partir da próxima semana, não vai ter mais o pagamento dos 600 dólares. Eita, então amanhã é o último pagamento... Exatamente, amanhã é o último pagamento referente à semana passada, e aí acabou os 600 dólares. Ah, oh, yeah, <risos> Mas, ai. Yeah, yeah. olha só, tá desde março esses 600 dólares, hein? O pessoal também teve uma ajuda muito boa, porque um adicional de 600 dólares por semana, né? Com mais Olha. aí, vamos dizer que algumas pessoas qualificaram para 200, 300 dólares do Unemployment. Uhum. Nós estamos falando de 800 dólares por semana. Nossa. Não, não é mal, né, Freely? Mas de jeito nenhum, né? Nossa, Deus, ajuda e muito, viu? Você que está acompanhando aí o programa, mas, pelo visto, o negócio chegou ao final, né? Pelo menos chegou por enquanto, ao final. né? E uma, uma medida muito legal que o governo teve foi de pagar o self-employed, né? Porque é, o unemployment, ele, ele era só para quem era empregado, né? Quem trabalha na categoria de empregado. Mas aí, devido a essa situação, foi liberado também para self-employed. Eu achei isso muito legal do governo, porque ajudou muito quem trabalhava por conta própria, né? Entendi. É demais, imagina, você recebe em meio a tantas incertezas, né? De repente você recebe essa ajuda aí do governo, pelo amor de Deus, assim, importantíssimo. É, a... hum. Algumas pessoas também, Freeland, tiveram um problema, estão tendo problema, porque não estado de Massachusetts, isso também é interessante, as pessoas saberem. Teve uma fraude, roubo de identificação. Infelizmente isso acontece, Sim. as pessoas tiram proveito da situação, né? E, e a... aí algumas algumas pessoas ficaram com o pagamento congelado, hum. tá? Então, e ainda tá com esse pagamento congelado porque o departamento é, o Labor Departamento está investigando para ver se é a pessoa mesmo. Né? Então, quando houve alguma tipo suspeita de fraude, o departamento barrou o pagamento do Unemployment. Então, tem algumas pessoas que não estão recebendo. Ai, ai, ai, como infelizmente, né, é complicado essa questão de fraude, aí o cara acaba atrapalhando todo mundo, né, todo mundo, as pessoas que de com fato estão precisa. precisando acabam sendo prejudicadas, né. Bom, muito bacana a gente conversar sobre esses assuntos, agora, é, queria conversar com você também, porque eu sei que a, a empresa, ela tá se expandindo, né, vamos ter a inauguração em breve de um novo Office em Wayman Queria que você falasse um pouco desse novo Office, né? O que está que trazendo aí para a comunidade brasileira? Como é que está ficando? Olha, essa notícia é bem quente, né, Freeman? A gente está realmente trabalhando nesse office desde o ano passado, em dezembro. É, a intenção era a gente ter aberto para esse taxista, mas infelizmente com a pandemia a gente acabou realmente adiando, porque tudo ficou parado, né, Freeman? E é. aí a gente realmente conseguiu as liberações somente agora. E a gente está é, tá tendo a, a, assim, a previsão, já está com quase tudo pronto para a gente abrir realmente para o público em setembro. Em setembro, então, já a expectativa de estar tá tudo certinho, tudo tranquilo na cidade de Weymouth. E onde vai ser o novo office? Diga aí, qual que é o endereço? Vai ser bem no centro de Weymouth, uhum. vai ser bem no centro de Weymouth, no endereço 14 Union Street. 14 Union Street. Para você que tá acompanhando aí o programa, olha, Waymond que tem muitos brasileiros, então ganhando aí essa essa nova Empresa, aliás, essa nova empresa nesta área, né? A CSP Innovation chegando para fazer todo o diferencial para você poder declarar o seu imposto, seja pessoal, empresarial, tudo que você precisar nessa área, você vai encontrar com a Eliana. Que bacana! Falamos de muita coisa bacana hoje aqui para as pessoas ficarem por dentro do que está acontecendo, viu Eliana? Quero te agradecer por acordar cedo e participar aqui do nosso programa, né? Eu que tô feliz de estar aqui com você <risos> é... Quero estar mais vezes aqui Porque Opa. tem tanta coisa pra gente falar Verdade, né, verdade Se verdade. For falar de tudo, vamos ficar aqui até amanhã é, Isso é verdade E tem que participar assim mais vezes Eu vou cobrar você aqui pra você voltar nesse programa Porque tem muitos assuntos aí que a gente precisa entender Somente com a ajuda de um profissional né? Com certeza Deixa o telefone pra gente O endereço as pessoas poderem entrar em contato com você Liana, capricha aí Olha, nosso telefone é 508-536-9495. Esse telefone vai ser o mesmo para a região de Weymouth. Hum. A gente vai manter o mesmo telefone só vai ter a opção de escolha da região, não é? Que bom. Muito e bom. Hoje nós temos escritório em Fall River, na 275 Martini Street. E brevemente estaremos em Weymouth, na 14 Union Street. Gente, senhoras e senhores, muito bacana, muito legal. Pega esse telefone, ligue para a Eliana, né? tire suas dúvidas, converse e declare o seu imposto de renda, por favor. Né? Telefone 508-536-9495. É isso? É isso aí. Obrigado, minha querida, pela participação aqui no programa, viu? Ótimo. Obrigada a você pela oportunidade. Tamo junto e a gente segue aqui no programa Negócio Fechado. Muito bom você conversar aí sobre imposto de renda né, sobre essa situação, tudo isso que está acontecendo também.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 Eu sei que o galo doido fez 4x0, né? Eu vi é, o pessoal jantando na rua, buzinando, é. e falei, o que, que é isso? É. Né? Mas já era o galo aí de volta, né? com toda a força. Muito bem. Isso é bom. Eu, eu ainda te pego, não dá nada. Eu... Tá tudo bem, meu querido? Como é que estão as coisas aí em Belo Horizonte relacionadas à, à pandemia também? Tá tudo voltando? Tá... Como é que tá o controle? Enfim...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 É, professor, eu te agradeço aí pelo carinho, pela passagem, da, passando mais uma vez aqui no nosso programa E lembrando que ele vai ter, ele tem um programa só pra ele, meu amigo, que você não tá entendendo Toda sexta-feira, às 11 da manhã, ele chega chutando o pau da barraca E claro, com muita informação pra você que tá acompanhando Fala pra gente um pouco mais do que você preparou pro programa de amanhã Eu sei, eu te conheço, já tá tudo preparado Falo sim, é, é, o programa é, é de 12 horas aí de, de Boston Meio 12 horas... Aqui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 Chegou. É festa, alegria, energia.